2, aí você sobe, isso, aí vamos a 3, aí você sobe, ok, vai virar ao lado, vai colocar, agora perna esquerda à frente, direita atrás e vai descer, 1, um, isso, sobe, aí você vai para 2, 2,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 como também irão ajudar a trabalhar a linha da cintura e te proporcionando ainda mais firmeza nos músculos. Gostou dessas dicas de treinamento? Então não se esqueça, ter sempre a autorização do seu médico antes de fazer. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e até o nosso próximo encontro!